E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estou aqui com mais um vídeo. e Hoje eu vim falar umas duas coisas para vocês, eu acho que duas ou é três, vamos confirmar. Uma é que eu tô querendo montar um torneio para a galera do LOL. Eu tô pretendendo fazer o seguinte: deixa eu comprar aqui meus itens. Aqui. É o seguinte, primeiro, eu quero. Que barulho, tá? é, primeiro, eu quero fazer o campeonato. A premiação vai ser 70% do valor do arrecadar, que vai ser R$5 por time, então vai ser um cara por pessoa, certo? Só que uma galera pediu para mim sortear a fonte. Então a fonte é nova, eu não vou sortear, vou deixar com premiação pro time. Só que é o seguinte: esse não vai ser um torneio qualquer, vai ser o primeiro torneio de LOL com a premiação uma bosta. <risos> <risos> o torneio. cara eu tava me segurando com a risada. Calma aí, fazendo... amigo, calma. <risos> Deixa eu continuar. é ah. o primeiro torneio com a premiação vai ser uma bosta, só que tem um porém. Nem é que eu vou começar, vou começar com é o que tá acabando é Essa premiação vai ser uma bosta, no caso. Você vai começar com W, mas você não tem que Aqui eu vou começar né? com W, ó. E o nome do, do campeonato vai ser The Lord, ok? Ok. Se passar de 100 pessoas, eu vou narrar o campeonato de sutiã. Se passar de 100 pessoas, participando do torneio. Aí vai ter que. Isso é se passar, né? Ai, eu vou morrer!